do Gordinho, e dessa vez, galera, como eu havia prometido, mais um episódio da nossa série de vídeos do Iniciando no Clash of Clans, dessa vez o vigésimo episódio da nossa série, se não me engano, é o vigésimo sim. Beleza, então, galera, o que, que eu quero falar pra vocês nesse episódio? Bom, como vocês podem ver, em comparação à vila da semana passada, essa aqui já tá com, bem com uma quantidade bem maior de muros, aqui de nível 7, Prontas, né? Então, vocês já podem ver aqui Eu não tô colocando eles muito organizados Afinal de contas, não tá demorando tanto pra eu Farmar esses muros aqui, mas o que eu quero Mostrar pra vocês é isso daqui, galera Finalmente estou Quase praticamente full, daqui 5 horas Eu vou estar full, com exceção Do Rei Bárbaro Galera, não tem mais nada pra eu atualizar Aqui então, ó, consegui atualizar tudo Vocês lembram da, do vídeo passado Ainda faltavam alguns quartéis Mas agora sim, ó Todos os quartéis estão no nível 9, a minha Broca de Elixir está indo para o nível máximo, falta apenas um nível aqui do meu Rei Bárbaro, só que é 20 mil de Elixir Negro, e o Farm de Elixir Negro não tá legal. Deixa eu mostrar meu registro de ataques aqui para vocês, ó. Em média, nos meus ataques eu estou conseguindo aí 300, 400 de Elixir Negro, em alguns momentos eu não consigo nem isso. Então, para me juntar 20 mil, eu teria que estar tá atacando muito e muitas vezes. E eu não tô conseguindo fazer isso. A estratégia de ataque é a mesma. Eu vou fazer aqui um ataque pra gente ir conversando enquanto eu vou atacando. Nossa, mano, vocês me dão uma sorte. Vocês me dão uma sorte que eu não consigo descrever. Diferente do Clash Royale, né? Que eu sempre me ferro. Toda vez que eu tô gravando essa série aqui, eu consigo umas vilas com uns farms absurdos, velho. Absurdos! Beleza, vamos espalhar aqui esses bárbaros. Vamos... É... Diagnosticando, digamos assim, algumas bombas, algumas armadilhas que possam ter por aqui. Vamos lá, vamos quebrar aquela primeira fileira de muros aqui. Ó, mas é muro de manteiga, galera. Então não tem muito problema. Vou colocar aqui mais um feitiço de cura. Eu acho que eu já tenho um ataque ali engatilhado para a gente fazer talvez dois ataques nesse vídeo aqui. Vou colocar aqui, ó, da mesma maneira que antes, vou colocar os meu, o meu é, as minhas arqueiras no meu elixir negro. Vou colocar aqui as minhas arqueiras de pouco em pouquinho, tá? Então, aqui eu acho que eu nem deveria gastar esse meu feitiço de cura restante, tá, pessoal? Mas eu acho que eu vou gastar só pra garantir que eu vou conseguir um 100% aqui. Vou colocar mais arqueiras de cá, já que meus gigantes estão nessa região. O meu rei bárbaro, estão... meu rei bárbaro também tá nessa região, então aqui, ó, é só esperar e faturar esses recursos aqui tá então foi uma vila bem fácil vocês mais uma vez me deram bastante sorte e uma quase uma exceção né porque nessa vila aqui teve quase 600 de elixir negro muito bom mesmo normalmente vocês viram ali eu tô conseguindo farmar entre 300 400 de elixir negro ou seja para eu farmar esses 20 mil de elixir negro primeiro eu não posso receber um ataque e perder muito elixir negro segundo eu tenho que fazer aí cerca de 50 ataques é muita coisa então o que, que eu posso deixar de dica para você? Você não precisa necessariamente ficar com seu rei bárbaro no nível 5 para você ir pro centro de vila nível 8. Como vocês todos sabem, de... nossa, que farm legal, mano. <risos> Como vocês todos sabem, o ideal é você passar de um centro de vila para o outro totalmente full, incluindo muros, tá, pessoal? O que que significa estar totalmente full? Alguns de vocês podem me perguntar aí, às vezes não sabem. Estar totalmente full, pessoal, é estar com tudo no nível máximo. Só que estar totalmente full no centro de vila nível 7 implica você ter o seu rei bárbaro no nível 5. Só que também o um farm de elixir negro para centro de vila nível 7 não é tão bom assim então o que eu recomendo vocês a fazerem eu recomendo que você consiga aí pelo menos nível 3 o seu rei bárbaro já tá ótimo você vai passar aí. você vai atualizar a sua vila para o máximo que você conseguir incluindo os seus muros quando você tiver no máximo aí eu acho que fica legal de você atualizar para o centro de vila nível 8 durante o tempo de progressão que que você vai fazer você vai encher o seu depósito de elixir e o seu depósito de ouro você vai conseguir aí 4 milhões de ouro, 4 milhões de elixir e se possível mais 20 mil de elixir negro Para quando você entrar no centro de vila nível 8 você já entrar com o pé na porta literalmente já colocando praticamente todas as construções novas que você precisa então eu recomendo realmente que vocês façam isso tá? mas só que para você fazer isso você vai precisar já estar full porque se você deixar pra atualizar no centro de vila nível 8 o que vai acontecer? Você vai acabar chegando no Centro de Vila Nível 8, não podendo dar as prioridades certas. E além disso, você vai ter mais trabalho, porque você vai ter que atualizar, além das suas coisas que você deixou faltando do Centro de Vila Nível 7, as coisas do Centro de Vila Nível 8. O que, que acontece? Quando você passa de um Centro de Vila para o outro, você naturalmente... Vai piorar o farm, porque as suas tropas são tropas de centro de vila nível 7. Só que você é um centro de vila nível 8. E para você manter o farm que você estava tendo no seu centro de vila nível 7, você vai ter que atacar outros centros de vila nível 8. E é aí que mora o problema, porque você tem tropas de centro de vila nível 7. para atacar um centro de vila nível 8, você vai penar pra caramba. E é exatamente por isso que é interessante. Além de você estar com as suas defesas totalmente full, né? Totalmente no nível máximo, você também tá com o seu laboratório também no nível máximo, mesmo que ainda assim seja difícil você atacar um Centro Divino no nível 8, você vai ter mais facilidade do que você teria se você não estivesse no nível máximo, obviamente né. Então beleza, temos aqui uma vila, tem um farm razoável, tem um elixir negro razoável, tá com duas construções primordiais aqui atualizando, tá com o Rei Bárbaro pra fora, então acho que dá pra gente pegar essa daqui. E colocar aqui pra matar esse Rei Bárbaro, porque ele não dá trabalho pra gente no final, aqui eu acho que já vai ser o suficiente, vamos colocar aqui algumas arqueiras para ir pegando pontualmente essas, essas estruturas que estão desprotegidas pessoal, ah não, aqui eu acho que você leia e o morteiro vai pegar, então beleza, eu vou atacar pela parte de cima aqui porque eu já vou garantir esses 500 de elixir negro, que é importante para mim e também vou garantir, eu acho que praticamente, nossa vai dar a volta, como assim? Vou garantir praticamente ali a estrela do centro de vila, Que que é isso cara? Não, faça isso. Ah, ali tá aberto e eu nem vi. Ali tava aberto e eu nem notei, pessoal. Bom, beleza. Temos aqui o nosso castelo de clã com magos de nível 6. Agora os meus magos de nível 4 e os meus gigantes estão resolvendo dar uma passeada, galera. Aí é sacanagem. Mas, cara, não, não, é, não é possível que você fazer isso. Não é possível que vocês vão dar a volta. Não é possível que vocês vão dar a volta. Não é possível que vocês vão dar a volta. Não acredito que vocês vão fazer isso comigo. Deixa eu só ver se eles vão dar a volta. Não, beleza. Aqui, então agora eles focaram nos muros. Agora é só manter eles vivos. Essa parte da direita, além de estar com o lixo negro, além de estar perto do centro de vila, ela estava mais vulnerável, né? Porque aquele morteiro ali estava desativado. Então, nossa, cara, olha que merda, velho. Todo mundo dando a volta. Vamos dosando aqui de... aos pouquinhos. Vamos dosando aos pouquinhos. Agora finalmente os meus gigantes chegaram na parte central. Agora eu vou terminar de colocar os meus bárbaros. Que vão lá direto pro meio, já que aqui essa parte tá toda destruída já, ó. Beleza. E agora eu vou colocar mais algumas arqueiras aqui para faturar aquele centro de vila. E eu acho que aqui acho que a gente vai conseguir mais três estrelas. Excelente. Porque a gente vai praticamente... Eu acho que se não me engano a gente vai conseguir também o nosso bônus de estrela diário, que é excepcional, que está ajudando bastante no farm. Uma coisa que eu notei em relação aos antigos vídeos dessa série que eu estou fazendo agora, para agora, né, é que o farm está muito mais fácil para quem está iniciando agora do que era para antes. Isso, sem dúvida, quem, quem joga mais tempo pode notar, se você vai fazer uma conta secundária, com certeza a sua progressão vai ser muito mais rápida do que antigamente. Porque hoje em dia tem várias ferramentas, além de de fato o farm estar mais disponível, tem muitas ferramentas que te ajudam, né? Tipo, é, essa ferramenta para poder fazer dois ataques ao mesmo tempo, olha só, mais 120 mil, excelente. E agora eu tenho um milhão de ouro, um milhão de elixir, eu tô juntando aqui para atualizar o meu, oh, o meu, o meu dragão para nível máximo, além disso no meu laboratório. Temos aqui o feitiço de Fúria e temos o corredor que eu não vou focar atualmente, tá? Então o corredor também é mais uma peça do seu, do seu vila que você não precisa focar no centro divino nível 7, na minha opinião. A não ser que você esteja em guerra, aí é uma exceção, beleza? Então beleza, vou atualizar aqui mais alguns muros com vocês. O meu ouro basicamente eu estou focando nos muros, né? afinal de contas eu não tenho mais do que gastar. E agora mais um muro, então fechamos aqui com mais cinco muros para a nossa vila. Temos um milhão de elixir E temos um rei bárbaro de nível 4 Já quase pronto pra gente atacar Voltando ao assunto do farm Com certeza, além do farm estar mais disponível As ferramentas de você poder fazer ataques mais rápidos Estão ajudando muito Principalmente porque os ataques para farm São ataques que costumam usar estratégias mais rápidas de serem produzidas Então o volume de ataque que você consegue fazer Em um determinado período de tempo é muito maior né? Então com certeza, hoje em dia Tá muito mais fácil de você Atualizar a sua vila e chegar no centro de vila nível 8, nível 9, por exemplo. Além disso, né, como a gente tem o um centro de vila nível 11, o antigo centro de vila nível 9, meio que hoje em dia, proporcionalmente, é o centro de vila nível 8 de antigamente, né? porque ele não é mais o penúltimo, ele é o antepenúltimo centro de vila. Então, consequentemente, a Supercell implementou ferramentas para que fique mais fácil para a galera que começou a jogar agora, progrida no jogo. Eu acho que é uma estratégia bem correta na, na, da empresa, afinal de contas, quanto mais rápido você constrói ali é, a sua vila no início, mais viciado você se torna no jogo, então com certeza é uma estratégia válida. Bom, basicamente essa é a progressão da vila atualmente. Quando ela estiver totalmente full, talvez o rei eu não coloque para o nível máximo e com certeza eu não vou colocar aquele corredor para o nível máximo do centro de vila nível 7, mas os muros, as defesas e o restante das tropas do laboratório vão estar no nível máximo, e quando isso acontecer, eu volto aqui para fazer um vídeo mostrando para vocês o que é um centro de vida nível 7 totalmente maximizado. Eu sempre faço isso durante toda a progressão da série, então se você começou a assistir desde o primeiro episódio, você não vai estranhar. Então, eu posso é, trazer um vídeo bem curtinho, só mostrando as características da vila, do centro de vila nível 7 no nível máximo, ainda essa semana, caso eu consiga atualizar tudo aqui essa semana, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando da retomada da série, eu estou tentando aqui trazer a progressão, nesse vídeo não teve tanta dica assim, além de mostrar o método de ataque, além de mostrar a progressão da vila, mas... Eu vou ver o que eu consigo trazer de dicas para você que tá aí no Centro Divino Nível 7, próximo do Centro Divino Nível 8 e para você que é Centro Divino Nível 8 recente também, ok? Além disso, se você quiser complementar o seu conteúdo e aprender um pouco mais, tem uma outra série... Só que ela é mais antiga, né? É exatamente por isso que eu resolvi trazer essa série aqui pra vocês. É uma outra série, ela é mais antiga, mas ainda assim tem muito conteúdo legal, que é o Começando uma Vila do Zero. Lá eu cheguei até o centro de vila nível 9 praticamente full. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nessa série, também eu recomendo, com certeza vale a pena. Tem muita coisa que tá desatualizada, mas ainda assim tem muita dica que pode te ajudar, ok? Então é isso. Não se esqueça de assistir os outros episódios pra você se inteirar do que eu tô falando aqui. Se você chegou agora... De repente Conheceu a série agora e gostou do conteúdo Não se esqueça de deixar o seu like para eu saber que vocês estão gostando Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aqui também nos comentários o seu feedback Dicas, o que você quer que eu traga no próximo vídeo Falou, um grande abraço do gordinho Galera, um beijo do gordo e até a próxima, you won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay, no you can't get to me.